O senhor senhores me em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí hoje na lição número 2 E hoje o tema é um coração de servo, ok? Deus abençoe por vocês estarem aí, eu peço desculpas por estar é, publicando de último momento a nossa lição, que eu estou investindo um tempo né, para a nossa formação de professores, tá? Mas vamos aqui logo... É, textório disse, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marco 10, 45. A verdade aplicada desse, precisamos atentar para Jesus Cristo como nosso exemplo maior de vida comprometida com o serviço conforme o plano divino. Essa verdade aplicada já é em bastante material aqui para comentar, né? Mas vamos durante toda a lição comentar nessa questão da de ser servo comprometido com o nosso compromisso. Temos três objetivos, destacar Jesus como servo enviado por Deus, apresentar Jesus como servo exemplar e terceiro, mostrar que devemos servir a Deus e ao nosso próximo. Terce reverências de Marcos 9 versículo 30 ao 35 você lê aí hoje eu já vou para introdução as reflexões seguintes nos farão ver que no Evangelho de Marcos Jesus em seu ministério teve o cuidado de nos ensinar quão admirável é entre seus discípulos a disposição para servir bom ah, aqui, só um pouquinho voltando aqui, tá? É, o evangelho de Marcos né, tem essa característica, tá? Jesus sempre está em ação, Jesus sempre está fazendo algo, servindo, né? esse ministério terreno, Marcos aqui, diz, diz, é, no evangelho de Marcos, né? É, Jesus, em seu ministério terreno, teve cuidado de ensinar ensinado quão admirável é, entre seus discípulos, a disposição. Tá? Quando nós queremos servir, quando temos disposição para servir, nós escolhemos servir, tá? nós achamos um jeito da melhor forma, maneira possível, ao nosso tempo, né, é servir as pessoas. Jesus o servo enviado por Deus, servo cheio do Espírito Santo, o servo que foi tentado e venceu do deserto e o servo perseverante na oração. A temática no centro dos nossos estudos é procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Olha, isso é fantástico. Mas para servir e dar a sua vida por muitos. É e Paulo, né? Ele, mostra-se, assim, explana esse, esse ponto em Filipenses 2, versículo 6, 7, quando disse que sendo em forma de Deus, <risos> ou seja, Jesus é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse texto é muito importante, Veja que Jesus não é obrigado a servir, mas ele escolhe servir. E esse é um ponto muito importante. Veja o texto que diz, aniquilou-se a si mesmo. Ele decide se posicionar na postura de servo. Ele decide se humilhar a si mesmo, tomando a posição de servo, tá? Isso é muito interessante, porque é, aniquilar a palavra, aniquilar, se você procurar no dicionário, é ser reduzido a nada. Então, Jesus, ele nos ensina, se você, tá? se você não quer se sentir humilhado, se você não quer sentir que os outros estão reduzindo você a nada, você escolhe simplesmente se reduzir. É importantíssimo isso porque Jesus aniquilou-se, ele mesmo escolhe tá? se fazer servo. Quando nós nos escolhemos, nós decidimos ser servos, não nos sentimos humilhados ao servir os outros. Ao contrário, isso é uma honra, servir aos outros. Servo cheio do Espírito Santo. Podemos ver com clareza que Jesus desceu as águas batismais em submissão ao Pai, disse Marcos, I, que aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E antes da sua missão, antes de Jesus seguir em sua missão, após ser batizado, o seu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele e nunca o abandonou. Né? Então Jesus ele se submete, não sei se vocês lembram que João resistiu. João disse, não, eu careço de ser batizado por ti. Jesus disse, não, vamos fazer o que é certo, vamos pelo caminho, tá tudo ok. tá? Isso é importantíssimo, porque João Batista ele sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Jesus serve, se submete. tá? Então, o Espírito Santo vem dessa postura, como resultado dessa postura, de ser obediente, ser, ser submisso, o Espírito Santo vem sobre ele e nunca o abandonou. O servo que foi tentado e venceu no deserto. Dizem que o deserto é a escola de Deus e é verdade. né? Ali a palavra de Deus diz, né? eu, te, eu te deixei é, te levar ao deserto para que veres, né, conhecer o que está no teu coração. Então a palavra de Deus nos ensina que realmente o deserto não se ensina muita coisa a respeito de descobrirmos quem somos nós. Marcos destaca que no começo da caminhada de Jesus, o Espírito Santo conduziu para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, Marcos, com 12 ao 13, diz logo o Espírito o impeliu para o deserto e ali esteve no deserto 40 dias, tentá por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Agora, explanando um pouquinho esse teste de Marcos, tá? A palavra impelir, né? o Espírito Santo o impeliu, né? é, Vem do grego, tá? Ekbalo, tá? que é entre outras palavras, significa ejetar, ou seja, trazer ou lançar para fora, né? dirigir, outro significado, né? dirigir para fora, e também expulsar. Né? É muito interessante como o grego nos coloca esse termo. Tá? Quando nós nos permitimos a semelhança de Jesus, Ser impulsionados, impelidos, tá? dirigidos pelo Espírito Santo, temos ousadia para expulsar os demônios. A mesma palavra, ekbalo, que é expulsar também, tá? e se usa essa palavra para expulsar demônios. Após a tentação, né, no final, tá? Jesus expulsa essa a satanás, Ele durante todo o ministério de Jesus, você usa esse termo, para expulsar satanás. Então, quando eu me permito, quando você se permite ser dirigido pelo Espírito Santo, ser impulsionado, impelido por ele, você terá ousadia para expulsar demônios. O servo perseverante na oração. Todos os evangelhos descrevem a vida de oração do servo. Desse modo aprendemos com Jesus que devemos orar antes de tomarmos grandes decisões. Pois assim como Jesus devemos buscar alinhar a nossa vontade, a, a nossa vontade e a do Pai, né? Isso é muito importante, tá? é, A oração né? que Jesus nos apresenta, né? Essa dependência. Jesus disse assim, eu falo do que eu ouço do Pai, do que eu vejo Ele fazer. Ou seja, eu dependo da orientação dEle. As minhas ações estão alinhadas com a vontade do Pai. Dois servo, Jesus o servo exemplar, tá? O exemplo a ser seguido, né, Jesus o exemplo de obediência e nosso exemplo de submissão. Jesus é o nosso referencial do servo ou de servo. Podemos dizer sem medo de errar que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que Jesus Cristo. Isso é muito importante que você perceba, tá? Jesus é Deus entre os homens Todos os momentos aqui na terra, Jesus foi Deus 100% e foi homem 100%. Mas em nenhum momento ele reivindica ser adorado pelas pessoas. Antes, ele se, se submete como servo, tá? servo obediente até a morte e morte de cruz. Então, há numerosas referências em todo o evangelho de Marcos sobre a entrega de Cristo como servo. Nesse evangelho, o servo Jesus Cristo, nosso perfeito mestre, nos ensinou o significado de servir. Desse modo, nós, como seus discípulos, somos chamados a servir como ele serviu. Então, Jesus vai desfazendo alguns paradigmas, algumas crenças, que algumas pessoas têm, né? A questão de servir, tá? Ah não, eu não vou servir não, eu não sou empregado de ninguém, né? Eu não sou servo de ninguém, tem pessoas que falam assim. É interessante porque você lembra da lição número um? Se você não lembra, é só dar uma olhadinha no canal, que Marcos está escrevendo para os romanos. Quem são os romanos? São os senhores da época, e Jesus, eh, Marcos, no seu evangelho, nos mostra Jesus, o Senhor, servindo. Esse tipo de liderança, tá de servir, esse modo de Jesus servir, tá é que o faz literalmente Senhor. Nosso exemplo de obediência, Jesus, estamos cientes de que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. No que diz respeito à obediência, alguns dicionários a definem como uma ação de se submeter à vontade de alguém. Assim, aprendemos a enxergar que Cristo nos ensinou no Evangelho de Marcos grandes lições sobre a necessidade de obedecer a Deus, de modo que possamos ser participantes do seu reino. Uma das a forma de Lois Berkhof, grande teólogo mestre, ele disse que não há reino sem submissão. Se eu quero que o reino de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso me submeter. Tá? E a submissão é um algo, a obediência, né? um algo que te vai conduzir a um patamar, assim, naturalmente de fé. É muito interessante isto, porque a fé ele te leva a obedecer, ou a prática da obediência também gera fé. Tá? Isso é fantástico, nós vemos isso é, no centurião em Cafarnaum em Marcos 8, você pode ler em Marcos 8, quando o centurião, ele chega a Jesus e diz, mestre, tá? veja, é um centurião, né? é um, um romano, ele diz, Senhor, ele chama mestre, fala Senhor, né? Se, se dirige a Jesus como Senhor, mas Jesus é judeu e quem está falando é um romano, mas ser romano tem uma visão, ele sabe reconhecer quem é o Senhor. E o centurião diz, Senhor, meu cérebro está miseravelmente é, oprimido, endemoniado, né? Jesus disse, eu vou, vou dar saúde, o servo está sofrendo. Este senhor, este centurião, está preocupado com o seu servo, pede ajuda a Jesus e diz: Eu vou. Mas o centurião diz: Senhor, não precisa, eu não sou digno. Olha a postura desse centurião. Ele disse, eu não sou digno, mas basta que o senhor diga uma palavra. Por quê? Aí ele explica a sua fé. Por quê? Porque eu sou centurião. Mas eu sirvo alguém e obedeço. Quando meu superior fala uma palavra, eu faço. Mas como centurião, também tenho pessoas debaixo da minha liderança. E quando eu falo, eles obedecem. O servo obedece seu superior. O Senhor, basta dizer uma palavra para essa enfermidade, para esse demônio e vai sair. Obediência, prática da obediência, gera naturalmente a fé. Amém? 2.3 Jesus nos fez sempre de submissão. O evangelho de Marcos nos apresenta que Jesus cumpriu todo o projeto que o pai idealizou para a salvação da humanidade. Como nos mostra este evangelho, Jesus em nenhum momento se insubordinou é, da vontade do pai. Tá? Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja... É um servo que se entrega plenamente, ok? É, e uma coisa importante aqui, que eu disse em itálico, é cumpriu todo o projeto que o pai idealizou Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, que você né, é, motive as pessoas a perceberem qual é o plano de Deus, qual o projeto do pai para cada um de nós. Porque quando nós sabemos o projeto do Pai, nos submetemos a esse projeto, com certeza o sucesso, a vitória virá. Jesus é o exemplo de servo em ação. O servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. Nos mostra ser possível liderar através do serviço e sua influência inspiradora. É, existe pouco relato sobre o ensino de Jesus no evangelho de Marcos. Claro está para nós que, na maior parte da narrativa desse evangelho com Marcos, que como servos de Cristo não podemos permanecer imparciais, necessitamos responder efetivamente ao nosso chamado. Veja. Quando eu sei qual o propósito da minha existência, quando eu sei qual é a minha missão, eu crio objetivos e aí eu me mexo em direção a esses objetivos. É muito importante que nós, mais uma vez, batamos na teclinha, descubra qual é a tua missão, o teu chamado. O servo nos se ensina que devemos ser guiados por fé. Percebemos no Evangelho de Marcos, de forma incontestável, que devemos ter no Senhor Jesus Cristo, a ponto de confiarmos a ele todas as nossas dores. Em Marcos 1, 40, 42, nós mostra o leproso. Um homem que vem correndo, se aproxima de Jesus, se prostra, tá? E, e isso é muito interessante, porque este leproso sabe que está proibido pela lei de Moisés, de se aproxima de uma pessoa saudavelmente e ele quebra essa leite, aproxima de Jesus porque ele sabe, ele disse assim, o senhor, eu sei que tu podes curar, ele sabe que pode ser curado por Jesus. Uma coisa que ele está na questão e na dúvida é, ele disse assim, se tu quiseres, ou seja, não, ele não tem certeza na vontade, se Jesus quer ou não quer. E antes de Jesus curá-lo, Jesus primeiro corrige essa incerteza. Jesus disse, eu quero. Meu amado irmão, e irmã, que esta palavra, eu quero, seja a resposta para você também. Deus quer, Jesus quer que você tenha saúde. Tá? E em Jesus nós encontramos isso. Em Marcos fica evidenciado que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações de ansiedade, medo, dores que enfrentamos. No Evangelho de Marcos encontramos largamente difundida a ideia que Jesus liderava através do serviço. Olha só, então o céu nos mostra ser possível liderar através do serviço. Marcos 1 disse, e achando-o lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos a aldeias vizinhas para que eu ali também pregue. porque para isso vim? Veja, mais uma vez, Jesus explica a razão de estar aqui na terra. porque para isso vim? Saiba qual é a tua missão, tá? Entregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Então, quando Jesus expõe, né? A todos te busca, né? Ou seja, de repente, há muita gente atrás de Jesus, né? A fama dele corre, mas ele não está preocupado com a fama. Ele está preocupado em servir. Ele vai nas outras aldeias a servir. 3.3 O servo e a sua influência inspiradora. No Evangelho de Marcos, podemos conhecer Jesus por suas ações e cuidado com todos. Sua disposição a servir na melhoria das pessoas era extraordinária. Por tudo que Jesus se fez, tornou-se o nosso modelo é, na palavra, né no procedimento, no amor, na fé e na pureza tá? Interessante, né? Jesus em Marcos, ele é o homem da ação, tá? Jesus no evangelho de Marcos, você pode ver, Jesus está ali logo a seguir e após, então, essas palavras se repetem no evangelho, no evangelho de Marcos, tá? Porque ele sempre está em movimento, sempre está em ação, né? Então, ele é nosso modelo, não basta dizer, ah, eu tenho vontade de fazer. Não, faça toma decisão, faz a coisa acontecer, tá? Nós devemos escolher, né? E servir ou não servir, tá? As nossas escolhas nos levam a tomar resultados ou a ter resultados que desejamos, amém? Meus amados irmãos, Deus os abençoe, nós destacamos Jesus como servo enviado por Deus, apresentamos Jesus como servo exemplar e mostramos que devemos servir a Deus e ao nosso próximo. Deus os abençoe e uma boa EVD para vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo.